Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e estou trazendo aqui para vocês mais um vídeo top Galera, estou aqui explorando uma lenda que foi passado para mim Aqui morava um, um homem que ele foi morto, ele judiava da esposa dele e os vizinho matou ele nessa casa. Diz que o negócio aqui é tenso e eu vim de dia aqui pra ver se achava a casa. Tô sozinho e eu achei a casa, a casa parece que tá toda furada de bala e a morte dele foi muito sinistra. Eu vou contar no, a história certinha lá no meu outro canal que eu vou deixar o link aí na descrição, que é o canal do Thiago Furacão. Que é o meu canal principal, que eu venho de madrugada em lugares abandonados, lugares assombrados e faço a história de terror. Então vamos lá pra dentro dessa casa e vamos ver como que ela é, beleza? Se inscreve no canal se você não for inscrito, já deixa aquele like e bora pra mais um vídeo, galera. Bom galera, ó, parece ser uma casona. Enorme. E ela tá toda furada de bala. Vê se a lanterna fica melhor, não resolve. Aqui, ó, ela tá toda furada de bala, galera. Isso é tudo tiro. Um buraco aí já. Vamos entrar pra dentro, né? vamos entrar pra dentro aí, ó. A gente vai vir aqui de madrugada pra poder ver se a história é real. Vamos dar uma olhadinha aqui por fora aqui, ó. Outra parte lá pro fundo. Tem alguma coisa ali ó. Parece um tanque. e a mata aí ó. Tomando conta. Tá o carro ali ó. Vamos lá. Caraca, mano. Olha é que forro sinistro. televisãozona aqui. É antiga pra caramba, velho. louco, velho tem uns buracos ali, ó Que é assoalho, galera ó, tá até destruindo Que é outro quarto o assoalho está tudo destruído, galera Não vou nem pisar aí agora Cara, aqui já está tudo destruído O assoalho Outro banheiro Só um vídeo só mostrando pra vocês. Ver se dá pra ver o que tem aqui, cara. Não dá pra ver, galera. Um buraco fundo, hein? Fogãozinho a lenha. O cara já muito da mulher dele nessa casa aqui E pagou o preço, galera, pagou o preço Os vizinhos aí, ó, não deixou barato não Viu que a mulher dele era uma mulher trabalhadeira E sofreu muito na mão dele E eles não deixou barato não Vamos descer aqui pra baixo pra dar uma olhada E a gente vai vir aqui de... Caraca, mano, posso sair. caindo velho é galera fora muito sinistra não tem o dó dele tem o dó da mulher dele ela sofreu demais na mão dele ele era é um cara muito ruim não uma olhada aqui galera ó que por tipo, esse negócio de não sei se era de porco o que, que era? Tipo, é a comida, eu acho. Aqui também tem outra parte aí, galera. Olha, é, galera. Casa totalmente abandonada. Bom, galera. De dia aqui parece ser tranquilo. Parece ser tranquilo. Agora a gente tem que ver de madrugada se o negócio é tenso mesmo, porque de madrugada que é a hora do terror, né, galera? Madrugada é a hora que o negócio fica louco. Ó, tem outra parte aqui. Bastante copinho. Ah, que tem medo de aranha, né? Banheirinho. Aqui, pelo jeito, era outra casa, pessoal. sei no chão é isopor, galera. O tá tudo destruindo. A perigosa tá caindo na cabeça. Ó, algum bicho subiu aqui, ó. E deve ter muito rato aqui, ó. Porque tá destruindo tudo isopor. É galera, história sinistra aqui E eu vou contar tudo pra vocês certinho Lá no canal do Thiago Furacão. Que é o meu canal principal Vou vir de madrugada aqui e vou fazer uma história de terror Beleza? Então se inscreve no canal se você não for inscrito Vou deixar o link aí do canal principal Vai lá e se inscreve também, beleza? Então é isso aí galera, tamo junto, é nóis, falou e fui!